Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica passo a passo para você poder tirar o máximo proveito. Mas para fazer as atividades físicas tem que ter sempre a liberação do seu médico e lá embaixo na descrição desse vídeo tem o um cardápio nutricional para ganho de massa magra. Várias opções no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, são várias opções. Não é aqueles cardápio pronto de internet, não. É um cardápio muito bom feito pelo nutricionista. Vamos lá, a pergunta de vocês que eu tenho recebido muito é como eliminar aquela gordurinha indesejada que muitas de vocês têm na região dos ombros, então vamos acabar com isso. Outras mulheres já reclamam que o ombro é pontudo, o braço é gordinho e o ombro é pontudo. Como nós podemos amenizar esse problema? Você vai ter que utilizar um peso, nesse caso aqui eu vou utilizar somente um. Não precisa ser os dois. Presta atenção nessa dica que vai te ajudar bastante. Você vai abrir as suas pernas, sempre a largura do seu quadril, projetar o peitoral à frente, contrair o seu abdômen. Vai colocar a mão esquerda na linha da sua cintura e vai abrir lateralmente o braço. Abriu e volta. Não descansa o braço aqui embaixo, não. Quando você chegar aqui embaixo, já abre e volta. Chegou aqui embaixo, abre e volta, sempre na linha do ombro, abre e volta. E faz devagar, o mais devagar que você puder, abre e volta. Vai mudar o lado, agora vai fazer para o lado oposto. Aí você deve estar se perguntando assim, mas o professor, quantas repetições desse exercício eu tenho que fazer para ver resultado? Não é? Não funciona dessa forma, quantas repetições você tem que fazer para poder ver resultado? Para que você tenha resultado, primeiramente você tem que atentar a sua alimentação. Então você tendo o cardápio nutricional ganho de massa magra, já vai ser assim, 50% resolvido, porque você já está fazendo uma reeducação alimentar. Agora, para ter resultado, você precisa descansar, descansar realmente, dormir, descansar, relaxar a tua musculatura, para que todo aquele nutriente do cardápio faça valer e ter resultado para a construção da massa muscular. E aí, como é que você vai fazer para poder eliminar essa gordurinha localizada? Além de fazer muitas repetições, se você não sente dores na região dos ombros, isso é importante, por isso que eu falo que sempre tem que ter a liberação do seu médico. Então, se você tem, não sente dor e você tem condições de fazer esse movimento aqui, mas sempre contando, ó, 3, 4, 5, aí vamos supor que eu cheguei até 22 repetições do lado direito, eu tenho que fazer 22 repetições do lado esquerdo, entendeu? Porque senão você acaba trabalhando mais um grupamento muscular do que o outro. Professor, eu tenho problema nos meus ombros, eu não aguento fazer o movimento lateral. Aí a primeira coisa que você tem que identificar é o seguinte, conversar com seu ortopedista para ele indicar qual seria a melhor estratégia para você. Que somente o teu ortopedista, somente o teu médico é que vai ser a pessoa, a única pessoa a te dar a informação correta, precisa e com segurança. Nenhum outro professor será capaz de fazer isso por você. Então você tem que procurar um médico de qualquer maneira para que possa identificar quais são os problemas que você tem no seu ombro e se você pode ou não fazer esse exercício. É simples, não é difícil. Liberado? Ah, professor, eu só não aguento fazer o um movimento de abrir e fechar. Você pode fazer esse movimento aqui. Ó. É um movimento de isometria, onde você vai projetar o peitoral à frente, contrair o abdômen, abrir e segurar. Aí você segura, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 eu já senti muita dor, não estou conseguindo mais. Então eu tenho que fazer 16 para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, eu sei que eu trabalhei de forma igualitária ambos os lados. Eu trabalhei tanto o lado direito como o lado esquerdo, ambos com o mesmo tempo. Então o estímulo. Foi praticamente o mesmo. Por que eu falo praticamente? Porque eu não segui um relógio. O ideal é que você tenha um cronômetro que ele marque e aí você vai saber certinho quanto você fez. Mas aqui, a grosso modo, podendo explicar, você que não tem acesso, de repente, a tecnologia no momento, você não precisa. Fez a contagem segurando, fez a contagem do outro lado. Outra coisa, evita dobrar os cotovelos, tenta manter o braço mais esticadinho possível que você já vai ter um resultado maravilhoso. Muito obrigado, não se esqueça, assista esses vídeos aqui, que são vídeos importantes, são vídeos que você pode ainda ter mais benefícios, tá bom? Até nosso próximo encontro.